É sempre um prazer As é, quintas-feiras eu vir aqui à frente e olhar para esse grupo. Primeiro porque é um grupo que já está se tornando amigos. Né? A gente está formando uma, uma, uma comunidade. Né? Essa palavra é muito bonita. Hoje tem Lula aqui fora. A gente vai ter que terminar três e meia, porque senão... Não né, que eu não sei quantas rádio patrulha vão vir. Então... É, é, então, é um prazer para mim ver vocês, é, faces amigas, né? é, que eu sou de cavalaria, quase falei caras amigas, né? mas isso é, realmente é, são pessoas que estão procurando crescer, né? isso é o mais importante. E essa é a grande finalidade do, do nosso ciclo de palestras, é ajudar as pessoas a se desenvolverem. Né? Nós, nós temos, me permita uma rápida digressão aqui, Aqui dentro tem mais do que eu. Eu sou maçom. E a grande finalidade da maçonaria, que as pessoas desconhecem, né, tem um monte de, de, de finalidade não tem nada a ver conosco. Para vocês terem uma ideia, a primeira coisa, a, a, a pedra base para nós sermos maçom é acreditar em Deus. Então, não tem nada a ver com o diabo, como o pessoal fala. né? Mas a maçonaria existe para a pessoa crescer como ser humano. E isso é uma forma de crescer como ser humano. Lá nós estudamos do primeiro dia que entra na ordem até o dia que passar para o Oriente Eterno. Então, é, é, eu quando vejo pessoas interessadas em se desenvolverem intelectualmente, espiritualmente, porque tudo vai para o espírito, né? A gente acaba se sentindo feliz. Eu realmente me sinto feliz é, e estava conversando há pouco com, com amigos aqui a respeito disso daí. É uma marca que fica... É uma marca de crescimento. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, participarem de nosso ciclo de palestra e me darem esse prazer. Então, aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o Coronel Ivan Coim, diretor de comunicação social do, do Clube Militar, a Casa da República, né? e tenho o maior prazer em tê-los aqui conosco para mais essa tarde, pô, é, passeando pela cultura. ok? E hoje nós temos aqui a palestra Saúde Mental e Inteligência Espiritual. O palestrante é o Alessandro Rufino de Araújo, que vai nos brindar com essa palestra, para mim, com alguns pontos que eu tenho que aprender realmente. Tá? Ele é mestre em administração, eu vou fazer, falar um extrato do, do currículo. Mestre em administração, professor universitário com formação em neurociência translacional, Saúde mental nas organizações, terapia cognitiva comportamental e teoria do reprocessamento generativo. Generativo. Na metafísica, formação da escola da vida de é, é Luiz, né? Luiz Antônio Gaspareto, e pesquisador em astrologia e oráculos, ufologia e paranormalidade. Então vocês vejam que bagagem o um homem tem. Certo? Então vou deixá-los com ele para não perder mais tempo. Muito obrigado a todos. Boa tarde. A minha voz é boa sem microfone, mas por uma questão técnica, né? eu usarei o microfone, não é isso, né? É até para gravar e tal. Muito obrigado aí, gratidão pela presença de todos, né? ao Coronel Ivan, a é, Marina por ter dado toda a logística isso, de abrir as portas dessa casa. E que a gente tenha uma tarde profícua, uma tarde, com certeza, antes das 13 e meia, né? É, para que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Eita desafio grande meu, hein? Sair daqui melhor do que entrou. Né? Mas é para isso, eu tenho que estar um engajamento interno para isso. Né? É, assim, para mim, é, é um prazer muito grande estar aqui, porque tem toda uma egrégora essa casa... Uma egrégora de energia e de estudo. Né? E, e estar aqui significa contribuir um pouco para essa egrégora, né? é, para que nós possamos trabalhar conhecimento aplicado. Então, essa não é uma palestra nem de autoajuda, se quiser sair, dá para sair ainda, antes do desfile do Lula aí. É, é, não é uma palestra de positividade tóxica, está muito comum agora nas livrarias. Você entra nas livrarias, você vê culinária e autoajuda. Como ser feliz em dez vezes? Não pode ser em três? Não, tem que ser em dez, já parou? Para poder vender o livro. Então, essa tarde aqui não vai ser isso. Né? Em absoluto. Os temas que nós vamos estar falando são temas muito complexos e muito sérios. A saúde mental e a inteligência espiritual. E quando eu estiver falando aqui de inteligência espiritual, eu não estou falando de religião. Tá bom? Me permitam? Pode. Né? Para que não haja essa conexão na hora, assim, ah, é religião e tal, não, não, não, não. É, é espiritualidade não dogmática. É espiritualidade independente. Tá? É, é sempre bom afirmar isso, coronel, no início, para a gente poder pontuar aqui a nossa tarde. Terceira coisinha, não é um monólogo. O monólogo a gente paga, vai pro teatro, o cara lá brinca e tal. Não, não, não. É, então eu gostaria que depois da minha fala, a gente pudesse abrir aqui para um debate. Que aí é a riqueza da, da troca. Que aí se faz cultura. Que aí se trabalha conhecimento. Hã? É, durante essa jornada, nós vamos ter alguns, algumas três dinâmicas é, muito rápidas, mas são dinâmicas de terapia breve e vocês vão perceber. Eu vou conduzir vocês nessas dinâmicas. Tá? Pode ficar tranquilo, até porque é uma né? ninguém vai sair correndo, ninguém nada, né? mas são três pequenas dinâmicas que nós precisamos fazer para aplicar um pouco saúde mental e conexão com o sagrado interno. Tô começando a falar difícil, né? Eu botei uma ajuda aqui de palco, né, essa menina, essa gentil menina vai passar para mim. Posso fazer assim? Você passa? Por gentileza? Pode. Vamos começar. Então, é, quem sou eu? Eu já venho estudando esses temas já há muito tempo, desde a época que eu tinha cabelo. E eu tinha muito cabelo, né? Acreditem. E desde essa época, é, com 14 para 15 anos... Uma série de situações da minha vida pessoal me fez crer que, certamente, nós não estamos sozinhos no universo e, certamente, existe algo além dessas três dimensões que nós estamos aqui vivendo. Vocês podem chamar isso de realidade extrafísica, vocês podem chamar isso de metafísica, vocês podem chamar isso do mundo invisível, do oculto, do mundo astral, do mundo espiritual ou do mundo energético. Não é o objetivo ficar o dia inteiro aqui falando das práticas e do tudo que eu vivenciei e tudo que eu venho estudando. E eu tive contatos com pessoas, eu comecei muito estudando com monges e fui até pajés, até índios lá no interior do Mato Grosso, né, conversando, com oportunidade de conversar com médiums da estirpe, de Divaldo Franco até Luiz Antônio Gasparetto... Ah, Robson Pinheiro e até uma triste história que ocorreu no Brasil há pouco tempo, mas eu fui para pesquisar o fenômeno e não posso negar aqui que fui, e estive conversando durante uma tarde, e saí em column de lá, né, com a tragédia que foi a infeliz saga do médium João de Deus em abadiania é? Porque quando a gente estuda, a gente tem que ir lá e verificar. O que, que é a cura? O que, que é a autocura? É? Como é que as pessoas entram doentes e curadas? Né? Então, esse estudo foi, chegou a um ponto que estava muito interessante, mas eu continuei a tocar minha vida, né? como consultor na área de administração, dando aula na Escola Superior de Guerra, né? que eu tive um prazer muito grande de falar lá sobre gestão de crise, teoria da mudança, mas, ao mesmo tempo, eu vim vendo que, olha só, só estudar isso não adiantava. Eu tinha que partir para um estudo da neurociência, do nosso cérebro, e um estudo da saúde mental, para que aí sim eu pudesse entender os caminhos e os desafios e os laços ou os elos entre a nossa mente ou o nosso espírito, como disse aqui o coronel, hein, e a saúde mental do indivíduo. Então, basicamente, essa vem sendo a minha trajetória, a minha história dos últimos anos para cá, dos últimos 10, 15 anos para cá. E aí fiz palestras em muitos locais, diferentes, desde escolas públicas a comunidades carentes lá em Mato Grosso, falando sobre saúde mental, né? até a Fundação de Outubro Vargas, Escola Superior de Guerra, e aqui com vocês. Porque o tema é pertinente a todos, vocês concordam? Não é o tema do momento se falar de saúde mental, ou a gente está vivendo uma vida muito equilibrada, muito saudável emocionalmente, está né? todo mundo muito bem não há neurose nenhuma, não tem depressão nenhuma, está né? todo mundo feliz, alegre, sorridente, para sempre, amém. Não. Não. Né? Então, nessa, querida, nessa, <risos> nessa jornada, é, a primeira parte que eu quero pedir para vocês agora, é o primeiro exercício, muito rápido, para que a gente possa entrar aqui num campo. Né? O que, que é um campo? É um campo interno e a gente se concentrar com o nosso momento aqui. É o primeiro exercício, tá? ele é muito breve, mas eu vou pedir para que vocês se coloquem numa postura a mais relaxada possível nesse instante. A postura que você achar melhor para ti. Tá? Deixando a bolsa de lado, colocando as mãos onde você achar melhor. E nesse exato instante, eu vou pedir apenas que você, nesse instante, feche os seus olhos. e que se concentrasse na sua respiração. Sentindo a sua respiração. O inspirar, e o expirar. O inspirar, E o expirar. Nesse momento, você pode ficar até nervoso, porque a gente não está nem acostumado a fazer isso direito. Inspira. E solta. Se puder fazer isso, três vezes. Uma. Inspira e expira. Inspira. E expira. Imagina que ao inspirar, você pode trazer para você qualquer tipo de luz que você achar melhor e qualquer cor entrando em você. Azul, rosa, não importa. Inspira. Traz para você. Se empodera. Expira. Tira. Exala peso. Joga fora que não está legal. Solta. Com a cor que você achar melhor. Inspira. E expira. Nesse momento... Nós deixamos a agenda um pouco de lado. Nós deixamos as preocupações um pouco de lado. Nós deixamos as tensões de lado. E nos focamos... Nesse espaço de tempo e movimento interior. Pode ser de olho aberto, se você quiser também. Mais alguns segundos e eu vou pedir para que vocês possam, mesmo que esteja muito confortável aí, retornar para o nosso encontro. podendo abrir os olhos, podendo ficar na posição que achar melhor, podendo se concentrar nos conteúdos que eu vou estar passando e nas provocações e estímulos que eu vou estar fazendo. Isso é um iceberg interior. A gente não está muito acostumado a olhar para dentro. As escolas não trabalham isso, as universidades não trabalham isso. As salas de aula não trabalham isso, em alguns hospitais não se trabalham isso, nas academias não se trabalha isso. Então, esse exercício é o exercício que a gente precisa começar a fazer. Isso é um pequeno e breve exercício, mas vamos em frente, querida. É, qual a estrada que a gente está indo? Eu vou passar aqui algumas imagens e, repara, evoluir em linha reta. Evoluir pode ser em espiral também. Repara que a gente aprende, volta, aprende e vai. Mas eu botei um retão de propósito, porque as imagens que eu vou estar trazendo aqui são imagens um tanto quanto fortes, mas são imagens que traduzem, talvez, a sociedade hoje. Olha essa foto. Isso é muito comum ou é incomum para a gente? Se casais na mesma mesa, não se falam, às vezes, trocando zap na mesma mesa um para o outro. Eu disse que ia provocar e vou provocar. Quando uma imagem vale mais do que mil palavras, a gente precisa dizer muita coisa. As conexões entre religião e negócios me parecem demasia na sociedade atual agora, não? Pode passar. Será que o dinheiro compra a felicidade? Ajuda, né? Mas será que compra? E a que ponto? E qual é o preço? Qual é o preço? Será que a nossa educação é uma educação que trabalha a pessoa para a vida? De uma maneira mais integral? Ou é uma educação ainda muito antiquada? que não desenvolve o potencial interior e as qualidades inatas do indivíduo em relação à sua espiritualidade independente e às suas forças interiores. Nessa onda de consumo, onde vocês acham que o planeta vai parar? Nós consumimos o equivalente a quatro planetas-terras, tá? Só que só existe um planeta-terra. Tem um gap aí de três planetas. E a conta não vai fechar. Repara que o próprio clima já está diferente. A gente está no inverno? O que, que é isso aí fora? Pode passar. Nos períodos mais natalinos, ou de outras datas, não existe uma compulsão exagerada de compra, venda, estímulo, negócios, o tempo inteiro, nós não somos bombardeados o tempo inteiro para muito mais ter coisas, muito mais ter posses do que ser algo ou alguém? Não é uma sociedade que é muito mais focada ao materialismo, ao ter, do que necessariamente do ser? Quem pega a condição sabe exatamente o que eu estou dizendo. É daí para pior, né? É daí para... Às vezes não consegue nem entrar mesmo. Né? E a poluição atmosférica nas cidades, e etc, e etc. Quantas pessoas estão exatamente nesse momento, é, como diria o Raul Seixas, esperando a morte chegar, viciadas em tecnologia, em horas, sentadas né, no computador, em frente à televisão, sem movimento, sem reflexão, sem questionamento, sem meditação, consumindo tudo que é altamente saudável. Né? McDonald's e Coca-Cola. Coca-Cola, graças à minha namorada que está aqui presente, eu cortei. Mas, repare que isso é trágico. Até onde as redes sociais provocam e estimulam muito mais o ego o tempo inteiro, de você ter uma exibição vazia, do que propriamente você. É, Reparem, quando você coloca uma foto, quando você está almoçando, jantando, é gologar um chique, você tem milhares de curtidas. Quando você coloca uma provocação, uma reflexão, por exemplo, você tem duas ou três. Já repararam isso? As pessoas socializam é, o ego. Mas poucos socializam a reflexão. Pode, pode reparar. Você coloca uma frase, você acorda com uma intuição, você acorda de manhã com uma intuição, ah, vou ajudar o mundo, aí coloca uma frase lá, só tem duas curtidas. E geralmente das duas, uma é sua só, você se curtiu A maioria divulga e dá um sucesso enorme. Hã? Uh... Quantos de nós, muitas vezes, temos que tomar remédios para que a gente possa dormir pela ansiedade, pela depressão, pelos outros distúrbios? É, até onde o nosso corpo já está falando que alguma coisa não está muito bem dentro da gente e o corpo, pela psicossomática, ele somatiza e traduz isso em doença? Hã? É, os americanos fizeram uma pesquisa... E eles falam que o Prozac moderno hoje são as séries da televisão. O que, que é a série? Você fica vendo série até dormir. Você chega no trabalho cansado vai ver série. Você maratona a série. E você fica na série. Você se desliga e fica na série. E você vai assim a vida inteira. Quando você vê, a sua vida passou. Porque a vida, pessoal, é muito curta. Esse ambiente material, esse plano terrestre, a vida passa muito rápido. Logo, você está com 50 80, e por aí vai. Então, só os remédios seriam a solução? Ou estamos, trazendo, estamos tratando sempre consequência? Ninguém trata a causa do que está acontecendo? E quando você vê, justamente, ela até antecipou a minha fala aí, olha só. você vai saindo, você vai, a vida vai passando, você não vai percebendo, essas questões não são colocadas. Hã? Pode passar, querido? É... E, consequentemente, as relações entre você e o outro são relações ou fluidas ou líquidas, Você deve ter lido sobre isso, de uma sociedade bastante rasa, é, pouco profundas, as relações ficam muito na superfície, as trocas diminuem, as comunicações não existem e, consequentemente, a vida de um casal passa a ser uma vida de guerra, em vez de ser uma vida harmônica. Não estou dizendo que seria utópico ter... Paz e equilíbrio entre os dois sexos para sempre. Mas as guerras entre casais, as guerras entre famílias se manifestam de tal ponto que quando você vê, existem comunicações violentas entre casais, entre pessoas e isso se manifestam em todo o corpo da sociedade. E repara que a sociedade brasileira ela está repleta de sombras. O arquétipo da sombra está muito presente nas nossas vidas. A pobreza e a miséria só aumentam. Você sai de casa hoje para comprar um pão, não sabe se vai voltar. Isso significa que o tecido social que a gente conhece já se rompeu há muito tempo. E quando você rompe o tecido social, naturalmente a sua saúde mental não pode estar boa, porque nós somos um reflexo desse ambiente, dessa geleia, dessa amálgama que nos cerca. E que está em nós também. Nós lidamos com os outros e os outros lidam com a gente. Uma sociedade que, por exemplo, o idoso é deixado de lado, o homoquisto, o é excluído. Na Europa, por exemplo, quando você está com 50 anos de idade, você é contemplado, você está na melhor idade. Aqui no Brasil, olha que loucura, a gente tem que trabalhar até mais, né, porque mudaram as regras da aposentadoria, a gente tem que trabalhar até mais... Só que a gente, olha o paradoxo, a gente tem que trabalhar até mais, só que o idoso é mal visto. Opa, espera aí, essa conta não está fechando também? Nas empresas é isso, na sociedade civil é isso. Hã? E todas as sociedades que não honraram a sabedoria do idoso, todas se encalacraram, todas. Dois níveis de sociedade ao longo da história que se encalacraram. As que não ouviram direito a sabedoria do idoso e as que entraram em demasia pela sexolatria. A sexualidade desenfreada. Bom, posso começar com Roma, passando para Sodoma e Gomorra, e para onde vai? Vamos chegar um pouco mais, para cá, para não... Né? Todas, sem exceção. É só fazer um pouco de estudo, você vai ver que essas duas áreas são muito complicadas. Você não escuta o passado, você não honra, não é ficar preso ao passado, é honrar o passado. E se, se desmaterializar um pouco das energias do sexo, desenfreado. Olha só, eu sou professor universitário e sou assessor de pró-reitoria. Eu trabalho, trabalhei muitos anos na Biga de Almeida e trabalho na Unifoa, na qual estou representando aqui também, que é uma instituição de ensino em volta redonda. Né? Sou assessor da pró-reitoria lá. É impressionante, de 30 anos para baixo, 25 anos para baixo, quando essas questões sexuais estão totalmente liberadas numa libertinagem impressionante e descontrolada. Eu não teria problema nenhum em dizer isso. Só que, na verdade, são futuros médicos e médicas e enfermeiros. Vão cuidar da gente. Estão nas drogas e estão na sexualidade perdida e desenfreada. Vão cuidar da gente quando a gente passar mal. Pode passar? Por favor? Então, é, quando você fala em, em saúde mental, você entende esses fatores sociais aí, que existem muito fortes, né? as questões psicológicas e interiores de cada um também, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e, consequentemente, algumas pessoas que podem ter propensão né, a questões de problemas de saúde mental. certo? É, essa é uma pesquisa de 2017, Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão atinge 5% da população que vive no Brasil. 11,5 milhões de pessoas. Distúrbios relacionados à ansiedade afetam 9,3% da população. 18,6 milhões. É, ok. E hoje, a Organização Mundial da Saúde já decretou que o Brasil já é o país mais deprimido da América Latina. Está bom para você isso? Não, né? Mas é o que está acontecendo. A ansiedade, por exemplo, é muito comum e ela está desenfreada também. Então, quando você tem altas dosagens de depressão da população, altas dosagens de ansiedade, isso é, um, isso é, é, é, é, é grave para o serviço público, concorda com o SUS, é grave para os hospitais em geral, é grave para a classe dos professores em geral, que sofreu muito com a pandemia, e a área de saúde também está sofrendo até hoje em relação a isso. Todos os profissionais de saúde, sem exceção. Né? Pode passar? É, em relação à Covid-19, é claro que eu ia ter que falar, coronel, de saúde mental, eu ia ter que colocar o ponto da Covid aqui. É impossível não falar de Covid-19 ainda, até porque né, ela, eventualmente, está em curso, aí gerando alguns estragos. Ah, distúrbios do sono quadruplicaram na humanidade em geral. As pessoas que dormiam mal, estão dormindo, continuam dormindo muito mal. E quando você dorme mal, quando você tem um mau sono, a propensão de você ter AVC e infarto aumenta em 57%. Se você dorme mal. É, a Covid também gerou e isso está no Jornal Globo de hoje, olha que coincidência a questão do fogo cerebral, se vocês já leram sobre isso o fogo cerebral é o seguinte é uma espécie de amortização do cérebro que pode ser uma das sequelas do Covid, o cérebro, você fica completamente aéreo numa discussão o cérebro fica vazio numa discussão ou então do nada o seu cérebro fica parado assim, é, é como se tivesse um fogo é uma neblina no cérebro é, os médicos ainda estão pesquisando em relação a isso o que que pode, os efeitos em relação a isso, Miocardite também, no coração, e problemas intestinais. Ou seja, a, a, o Covid, ou o que quer que ele tenha sido, é, gerou sequelas, não só sequelas orgânicas, mas num trauma, num trauma coletivo de luto nas pessoas, que eventualmente, ou você perdeu alguém, ou soube de alguém que se perdeu, ou que partiu para a sua jornada espiritual, porque isso aqui é só uma passagem, né? em relação ao Covid. Repara que esse lutamento também prejudica o equilíbrio e a saúde mental das pessoas. Está claro até aí, pessoal? Ok? Eu falei que não é ser autoajuda a palestra, né? Não é uma palestra motivacional, né? Infelizmente, né? É, pode passar. Né? É, pesquisas mais recentes, ó, com 573 profissionais brasileiros, o efeito da pandemia na saúde mental. Né? É a pandemia prejudicou um pouco a minha saúde mental, outros dizendo que não. Entre as mulheres, 55,73%, sim, a pandemia prejudicou um pouco a minha saúde mental. 25,19%, sim, a pandemia prejudicou bastante a minha saúde mental. 19,08%, não. Só que, se você soma 55,73% com 25,19%, repara a quantidade, de o percentual altíssimo de pessoas que ficaram em algum momento ou estão sentindo... A rebarba em relação à, à, à saúde mental Hã? com os homens não fica muito longe disso também Hã? o nosso cérebro pessoal ele é neuroplástico ele tem neuroplasticidade o que é neuroplasticidade a gente está aqui como bem o coronel comentou nós estamos aprendendo ainda diz, ah, a criança está aprendendo não o adulto aprende também o tempo todo toda hora basta você se abrir a isso então essa neuroplasticidade é, nós estamos utilizando isso aqui agora. Quando eu coloco um dado marcante aí, de alguma maneira, você aí pode estar refletindo se você está dentro desse percentual ou não, ou se você começou a sentir algum efeito em relação a isso pela pós-Covid, não sei se os senhores e as senhoras tiveram. Eu peguei duas vezes, por exemplo. Né? É, mas, ao mesmo tempo, começa a refletir o seguinte, o que é saúde mental para você? Como é que você entende saúde mental? É, qual é o exemplo que você se dá de saúde mental em você? Quando eu falo saúde mental, o que, que vem de sinônimo na sua cabeça? Não precisa responder agora, é, vai refletindo para quando a gente abrir para o debate, eu acho que isso pode ser bem rico, né, nesses questionamentos aí. Pode passar. É, então, saúde mental é mais do que ausência de transtornos mentais. É uma parte integrante da saúde. Sem saúde mental, não há saúde. É determinado por fatores socioeconômicos, biológicos, psicológicos e ambientais. Ter saúde mental é aqui que o bicho pega, pessoal, embaixo. Sentir-se bem consigo mesmo e com os outros. Aí complicou, começa a complicar. Porque a gente não consegue estar bem com a gente mesmo, como é que vai estar bem com os outros? Começa aí os problemas. Lidar bem com as exigências da vida e as emoções. Tem gente que é resistente à mudança. A vida mudou e você continuou fazendo a mesma coisa como se a vida não tivesse mudado. Vai sofrer mais. Você tem que ter uma inteligência muito mais voltada, assim, muito mais resiliente. Encarar a vida como uma dança. As coisas mudam toda hora, a todo momento. Aristóteles já falava isso. Se não tem novidade nenhuma. Mas se você ficar resistente à mudança, é pior no mundo de avanço da tecnologia muito grande. Nós temos mais chip do que ser humano no mundo. Ou seja, a gente tem que aprender que a tecnologia vem para ficar. E ela está afetando todas as nossas relações. Né? É, ser capaz de enfrentar os desafios, das mudanças, então, e reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Eu fico muito... É, tudo bem? Eu fico muito preocupado, pessoal, quando eu vejo, por exemplo, várias organizações tendo uma equipe de bombeiros, que é necessário, mas não tem uma equipe de saúde mental, quando também é necessário. Eu vejo várias organizações tendo gente boa para cuidar de várias áreas, mas não tem gente boa para cuidar de saúde mental. E algumas pessoas, por exemplo, estão vivendo os problemas de saúde mental e não falam. Pessoal, as pessoas quando têm depressão, às vezes elas não falam mesmo que estão com depressão, mas os hábitos daquela pessoa mudam. Às vezes você não toma banho, às vezes você fica o tempo todo deitado, às vezes você não percebe. A depressão é uma doença da alma e quando ela vê, ela te domina de tal maneira que isso gera impactos em todo o ecossistema da sua vida e das suas empresas e da sociedade em geral e principalmente da sua família. A depressão era o mal do século dos poetas do século XIX, lembra? O poeta não conseguia a amada dele cair em depressão. Imagina se fosse hoje, hein, do jeito que as coisas estão na relação, o poeta está morto, enterrado, né? O que né? O jovem hoje, o que, que é isso? Né? Então, no século XX, as duas guerras mundiais e os problemas estão em deprê. Engraçado, a gente entrou no século XXI também falando, estou em depressão. Não é para botar a culpa no covid a sociedade já estava desbussolada e cheia de problemas morais, estruturais, energéticos, sociais, culturais, antes do Covid, pessoal. O que o Covid fez foi acelerar tudo e jogou isso como se fosse uma bomba de Hiroshima na discussão, na pauta de discussão do momento. Pode passar? Então, forma de prejudicar a sua saúde mental. Todo esse material vai ser entregue à escola, tá? ao clube. Isso não é meu, isso é nosso. Esse material foi feito com carinho para vocês. Você vai ficar aí, distribui, isso não é meu, isso é nosso. É... Preocupar se é excesso com o futuro. Quer dizer, é o futurismo em vez de viver o presente ou agora. Tentar agradar sempre as pessoas. Coitada, essa pessoa tá, já, já desencarnou, não sabe. Está desencarnada já. Não vai conseguir agradar todo mundo mesmo. Avalie-se de forma negativa. Isso é muito ruim. Pessoas que têm baixa estima vão, vão, vão cada vez mais numa espiral negativa até ficar doente, hein? Até transformar em doença isso. É, faça sempre várias tarefas ao mesmo tempo, ou seja, a pessoa não tem foco. É, não gerencie o seu tempo. Hoje a sociedade está mais do que 24 horas, a velocidade é muito rápida. Não. Né? É, não tenha hobbies e lazer, não tem tempo de se dar um tempo de alegria, numa semana, num dia, alguma coisa não está legal. Não existe mais essa história de você ser workaholic, existe a história de você cuidar da sua qualidade de vida, para assim você produzir melhor. pensa Também ficar preso ao passado, é, omitir suas emoções, isso não acontece com ninguém aqui dentro, né? Posso passar esse slide aí, porque está todo mundo aqui fora, está todo mundo evoluído aqui, não precisa disso. Né? Cobre excessivamente... E assuma responsabilidades que não são suas. Olha o peso que você carrega. Cada um desses 10 aqui é para você refletir sozinho em casa, antes de dormir. Porque às vezes você não tem coragem de dizer na frente dos outros, mas contigo lá no fundo, na medula, você sabe que em alguma coisa desses 10 aqui, você precisa melhorar porque você está enquadrado. Espera aí que eu Pode passar, né? Olha só, dados da Organização Mundial da Saúde: 700 milhões de pessoas sofrem de transtornos mentais no mundo. Esse número cresceu em função do envelhecimento da população, o idoso muitas vezes não tem alternativa e acaba né, tendo problemas. Agravamento dos problemas sociais, claro, fome, miséria, desemprego e inquietação civil. E agora, o que, que vai acontecer? Né? Os transtornos mentais e de comportamento respondem por 3% da carga mundial de doenças físicas. Parece que não, mas é muita coisa. No transtorno mental, vai gerando doença. A verba destinada à saúde mental na maioria dos países corresponde a 1% dos gastos totais em saúde. Isso é vergonhoso. 40% dos países carecem de política de saúde mental e mais de 30% não tem programas nessas esferas. Programas claros? Não tem. Você tem dificuldade de ter isso. Mais de 90% dos países não tem política de saúde mental que com crianças e adolescentes. Gente, vocês acham que o adolescente hoje está bem da cabeça? Fala para mim. Papai, o adolescente está ótimo, está tá evoluído, não precisa... Imagina esse futuro adulto. Os consultórios de terapia, de psicologia, a agenda tem muito mais adolescentes que outra coisa. Isso quando eles ficam na terapia, né? Porque eles querem... são fugidios, né? Passa. Por favor, obrigado. Os transtornos mentais de comportamento afetam mais de 25% das pessoas em algum momento de suas vidas. Do mundo inteiro. Em algum momento da sua vida você pode passar por isso. Os distúrbios mentais têm um impacto econômico importante na sociedade de mais de um trilhão de dólares e na qualidade de vida dos pacientes e suas famílias. Em torno de 20% dos pacientes atendidos em unidades de atenção primária têm um ou mais transtornos mentais. Um em quatro famílias tem chance de terem de seus membros alguém com um transtorno mental ou de comportamento. Repara como é o tema do momento. Da necessidade, infelizmente, pessoal, você... Para a gente encarar uma coisa de frente, a gente tem que entender que essa coisa existe. Né? É, para amenizar um pouco a tensão desses dados, eu vou contar uma historinha aqui que me veio ou que me mandaram. É, imagina uma criança numa cama. Toda noite, embaixo da cama dessa criança, apareciam monstros. Toda noite. Vários monstros, monstros. E a criança começava a falar com o pai, com a mãe, e ninguém dava nada, não resolvia. A criança então foi levada a um psiquiatra, a um psicólogo, não resolveu. A criança falou com a avó e com o avô, porque quando não resolve com o pai e a mãe, corre para a avó e para o avô, né? Também não resolveu. Né? E essa criança muito preocupada, porque toda noite os monstros continuavam a vir. Uma cama, ela é feita de quatro, né? Quatro pés. O que, que essa criança inteligente fez? Pegou um serrote, cortou os quatro pés, a cama assentou, e ao assentar, os monstros sumiram ou pararam de encher o saco. Quem vai transformar essa sociedade é cada um de nós. É você ter uma transformação consciencial, consciencial, de pegar o serrote, ver onde está o problema e cortar para os monstros pararem ou diminuírem bastante, porque a realidade é o que está aí. Eu não posso mentir aqui, Marinha, não posso dizer aqui. Eu podia passar aqui um desenho animado, né, falando das coisas boas do mundo, mas não, não é esse o objetivo. Olha mais nessa casa de consciência crítica. Ok? Pode passar? É, apenas 25% dos casos de tentativas de suicídio procuram os hospitais públicos. Calcula-se que 1,4% da carga global de doenças no ano 2020 deveu-se a tentativa de suicídio, hein? Isso são órgãos de pesquisa mundiais. As unidades do Sistema Único de Saúde, SUS, atenderam um total de 9.302 casos de tentativas de suicídio no ano de 2019. Com certeza, é, é, isso, com certeza, isso aumentou bastante. E, pode passar, querida. Em relação à questão do suicídio, vocês se lembram do Orkut? Alguém lembra aqui do Orkut? É, pois é, eu quis ir no Orkut. Quando eu fui lá no passado para mostrar como isso é, não tem a ver só com o Covid. O ser humano enrolado com ele mesmo. aí. Uma página no Orkut, numa época do passado, né, criada em 29 de maio de 2005, já com, ali na época, 49 membros, e olha a descrição desse negócio. Para todos aqueles que se ferram na vida e querem uma solução fácil para os seus problemas, afinal de contas, no fim de tudo, nós vamos morrer de qualquer forma. Para que ficar se ferrando aqui? Vamos nos matar. É tão fácil e rápido e podemos descansar eternamente. De lá para cá, acho que as coisas não melhoraram, não? Pode passar, querido. É... Não só o suicídio, mas os transtornos por substâncias, que incluem álcool, enfim, sedativos. O Banco Mundial estima que, em países de alta renda, os custos relacionados ao tabagismo respondem por 6 a 15% dos custos anuais de atenção à saúde. O fumo foi responsável por mais de 3 milhões de mortes em 2010, atingindo 4 milhões em 2015 e, atualmente, no caso ali, 7 milhões de mortes em 2019. Isso é muita gente. Isso é muita gente. É, é. Muda, muda, dá um livro, dá um livro que ele vai gostar, passa. <risos> depois você fuma, é. deixa o Lula passar aí você fuma. É. É. O número de casos de depressão, então, aumentou 18% entre 2005 e 2019, são 322 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria mulheres, hein prevalência com mulheres, 3,2% das mulheres e 1,9% dos homens, depois a gente pode discutir isso, uma série de teorias em relação a isso. Né? É, no Brasil, a depressão atinge 1,5 milhões de pessoas, 5 pontos da população, enquanto os tubos estão ansiedade, mais 18, enfim. É demais da conta, mas é a realidade, passa. E sabemos, então, que fatores biológicos como a idade podem influenciar é, sebe o, sexo ou distúrbios do sexo, do sexo ou a genética pode ter uma influência em relação a isso Fatores psicológicos, relacionamento familiar, privação de afeto, comportamento mal adaptativo, ocorrência estressante E vivemos um mundo altamente estressante, então ele pode provocar seu extator de novas de situações envolvendo a saúde mental E os fatores sociais de humanização, pobreza e mudança é, de lá para cá também só piorou, porque a, fonte, a última fonte é de 2015, a ONU vai fazer uma outra pesquisa esse ano, vamos ver os dados que vão vir. Passa, por favor. É, e uma classe que eu lido muito, que é a classe de professor, que eu ia comentar aqui, olha essa situação, passa. É, não sei se são professores aqui, o público-alvo dessa pesquisa foram 1.500 professores do ensino médio, lá no Rio Grande do Sul. A data dessa pesquisa é 2017. 70% enfrentava ansiedade, 44% afirmava ter depressão, 75% convivia com distúrbios psíquicos menores. 2017. Durante o Covid, teve professor que se matou, durante o Covid, teve professor que foi para o hospital, literalmente, porque nem todo mundo, de uma hora para outra, conseguiu ficar dando aula, nem todo mundo é youtuber, não dá para ser youtuber de uma hora para outra. Né? Você tem que ter todo um preparo. Então tem professor que realmente teve muitos problemas, até hoje, com sequelas até hoje. Pode passar? Né? A área da saúde, com que eu lido bastante também, pode passar. A área da saúde, nós temos uma, várias causas desse impacto. Né? Muitos profissionais reclamam de falta de infraestrutura no atendimento, é, risco de contaminação, exagerado, perda de contato com redes de apoio, com amigos e família, longas horas sobre a carga de trabalho e dificuldade de estabelecer medidas de autocuidado. Isso eu venho reparando bastante, que o profissional da saúde, ele é obrigado a ter muita compaixão pelos outros, mas ele precisa salvar vidas, inicialmente. Então, o que sobra no final de uma carga de trabalho para essa pessoa? É necessário que ele tenha autocompaixão com ele, porque a condição humana, pessoal, é frágil. A condição humana não é uma condição fortalecida. Então, essa fragilidade psíquica e física, o médico tem que lidar o tempo inteiro. Você imagina no período pandêmico como nós vivemos, como a saúde mental desse médico ficou afetada. Né? E aí chegamos agora à história da inteligência espiritual. Né? A inteligência espiritual, pode passar, ela precisa, então, nesse momento, fazer aqui uma... Vou botar um fogo no gelo aí. É, eu ia fazer três exercícios, esse é o segundo, então. Esse aí é mais rápido e mais breve que o outro, para vocês terem uma ideia. E é muito simples esse exercício. Só que eu vou pedir, quem puder, quem quiser fazer com os olhos fechados, quem quiser participar, fique à vontade, é só ficar uma posição confortável, fechar os olhos de novo. Colocar a mão direita ou esquerda no seu coração. E no seu coração, essa mão fica, vai respirando. E você vai pensar. Pensar. Mas, no fundo, vai procurar sentir uma coisa que eu vou dizer aqui. Uma coisinha só. Paz. Sente aí dentro. Paz. Paz. Mais uma vez, eita que a energia da sala muda toda, Paz. Só sinta Paz. Pode voltar, pessoal. É para voltar, porque vocês foram para um outro lugar aí. Uh, repara que é o seguinte, nesse momento, a gente fez uma conexão com algo universal. O arquétipo da paz, a simbologia da paz, em todas as culturas, em todos os seres humanos, em todas as pessoas que já passaram pelas nossas vidas, em algum momento elas pediram paz e tiveram paz. Mas elas localizaram a paz dentro e não fora. Não é só no crucifixo que elas ficam ter que olhar e pedir paz. É aí dentro que tem que pedir a paz. que a paz vem. Você pode reverberar e sentir de qualquer forma aí. Mas ela está aí. Você ligou. Você tem a chave. Isso esse brevíssimo exercício que a gente fez, é inteligência espiritual. Você olhar um pôr do sol, há quanto tempo você não olha um pôr do sol e agradecer a oportunidade de olhar esse pôr do sol? Inteligência espiritual. Colocou o pé na areia, qual foi a última vez? Sentiu a areia no seu, no seu pé? Colocou com a energia da terra? Há quanto tempo? Tocou ou abraçou uma árvore? Há quanto tempo? Teve um abraço afetuoso, ou afetivo, com alguém que você ame? Há quanto tempo? Isso é inteligência espiritual. Falei alguma religião aqui? Não. Então, a inteligência espiritual, é, e eu comecei falando do coração, porque o coração é um lugar simbólico. Os egípcios para eles era o centro de todos os impulsos espirituais, era a sede da inteligência, a da vontade, dos sentimentos, o sentimento, esse símbolo da vida. Na literatura é o centro do corpo da vida, sede sentimentos, instintos e paixões. É? Por isso quando você fala o seguinte, pô, fulano está apaixonado, fulano perdeu a cabeça, não é isso? Mas no fundo, no fundo ele perdeu o coração. Ele perdeu o coração dele tá tá, tá vibrando de uma outra forma e mexe com a cabeça. Porque as pesquisas já mostram que há uma conexão entre cérebro e coração. E existem células no, no, no, no, no, no, no seu coração. Bom, nós temos um bilhão de neurônios no nosso cérebro. No coração também existem conexões neuroniais. Por isso, quando a pessoa está muito estressada ou depressiva, ou principalmente depressiva, ela tem dor no coração. Ela tem, e, muita, e, e a depressão mata, com um infarto, muitas vezes. O coração parou, o coração não aguentou. Então, o que acontece? A, a, a, inclusive, as pesquisas em vários laboratórios americanos né, e na Europa já se falam que existe um campo eletromagnético no coração. O que é esse campo eletromagnético? É, numa distância daqui, com o coronel aqui, ó, já existe um campo eletromagnético acontecendo. Claro que quando eu estou perto da minha namorada, o campo eletromagnético é muito maior. Se espero, dela comigo. Mas o campo eletromagnético existe o tempo inteiro. Né? É, é, é, um, é um circuito energético aqui dentro. Não é à toa dos hindus, do chakra, do coração. Não é à toa, por exemplo, quando a gente fala de cabeça, e a gente está falando aqui de cabeça, porque, pessoal, os nossos problemas são do pescoço para cima. A gente não trabalha bem a nossa cabeça. O chakra coronário. Né? Ó, e tem uma glândula aqui perto. Pineal, aqui também, coração pessoal, coração, cabeça, então isso é muito importante e, e, e, e repara como a gente coloca muita mão no coração, ó. Eu, ó. o nosso coração, ele é muito importante, a nossa sociedade é uma sociedade que não, é, não trabalha muito essa, a inteligência do coração, tá? pode passar? É, então, inteligência espiritual é um curto-circuito neurológico, é, energético, é, é, da, me, da cabeça para o corpo e do corpo para a cabeça, porque o corpo é uma manifestação do espírito aqui. Pode passar? É. O Augusto Cury, que, no qual eu gosto muito desse escritor, desse autor, ele tem uma frase maravilhosa sobre inteligência espiritual, que inteligência espiritual é ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Então, essa indagação, essa indagação quase que filosófica do que é a vida, você também está trabalhando um pouco a sua experiência na Terra, né? para quem acredita encarnado, porque é um questionamento de propósito de vida. Se você não sabe quem é, você não sabe qual é o seu propósito e onde você vai chegar. E nem qual é o legado que você quer deixar aqui quando você partir. Porque todo mundo deixa um legado. Nem que seja uma memória, mas deixa um legado. Né? Então, Existem muitas diferenças em relação a isso. Não vou aqui comentar, mas evidentemente que eu abri o nosso encontro falando sobre isso. Né? Pode passar, querido? Pode passar? É, a espiritualidade busca o sagrado em tudo. Para mim, este momento aqui agora, este momento no clube militar, está sendo sagrado. Para mim, está sendo sagrado. Porque para mim, é algo importante para mim. Faz parte da minha missão levar conhecimento e mexer com as pessoas. Então é sagrado. Não tem nenhum canto de louvor agora aqui. Mas é sagrado. Para mim é sagrado. Quando você ajuda uma pessoa que precisa, é sagrado ali. Quando você faz uma palavra amiga quem precisa, é sagrada a palavra amiga. É isso que a gente perdeu. É, porque a sociedade está muito robotizada. E pouco humanizada. Olha que loucura. É, num, num recente encontro... Em volta redonda, conversando com médicos, eles estavam me mostrando as questões da acreditação hospitalar, que é um conjunto de normas técnicas para hospitais que vocês conhecem, escutaram falar. É, e chegou um momento lá que é, o último momento da palestra foi o treinamento dos colaboradores. Eu falei: a gente chegou um ponto que a gente está precisando humanizar o ser humano. O primeiro ponto tinha que ser as pessoas, e não o último do ranking. Até, e eu sei que é complicado ser humano, porque 2 mais 2, ser humano, não é 4, desculpa dizer isso. Né? A psicanálise está aí há mais de 100 anos, quase 100 anos, a psicologia, ser humano, quantas conta, às vezes, não fecha, pessoal, não fecha só com a gente mesmo. Mas, justamente por isso que a gente precisa saber lidar com essa equação humana, esse fator humano. Né? É, nos anos 90 para cá, se escutou muito, fala muito sobre inteligência emocional, né? Porque você ter uma regulação emocional, do, você conhecer suas emoções, o controle, ou saber gerenciar as emoções, o reconhecimento das emoções do outro, que é a questão empática de você se colocar no lugar do outro, e o saber lidar com as emoções do outro. O nome disso tudo é inteligência emocional. Tem muitos vídeos sobre isso no YouTube, tem muitas palestras sobre isso, enfim, isso virou quase uma moda, né? O que eu estou colocando aqui é o seguinte, que a saúde mental deve estar vinculada com a potência espiritual que você tem dentro. Se você é um pouco da energia de Deus, Deus está em você. Entusiasmo é uma palavra grega que vem do entusiasmos, significa Deus dentro de você. Então, se você é uma partícula divina, por que você não trabalha essa partícula em você, hein? Se as forças estão aí dentro. São os poderes internos. Só que uma sociedade que não está acostumada a olhar para dentro, uma sociedade que não está acostumada a falar com a alma, porque a nossa alma fala com a gente. O problema é que a gente não escuta. Ouvir não é escutar. Tem muita gente que escuta, mas não está ouvindo. Ver não é enxergar. Tem muita gente que está enxergando, mas não está vendo. Então, esse é um exercício diário de conexão sua com o sagrado. E, consequentemente, você se equilibrar em relação a isso, você tornará a sua saúde mental melhor num mundo que, energeticamente, está muito complexo e muito difícil. E tudo isso que a gente está vendo aqui é a ponta do iceberg das mudanças que estão por chegar aí para os próximos anos. Isso não é nada, o que, tá, o que aconteceu, nada. O que está por vir é muito mais complexo. Então, a gente tem tá que estar muito bem preparado internamente para gerenciar esse mundo do futuro, que está vindo a galope aí, vai chegar muito rápido. É, tem vários livros sobre isso, tá? vários, para você ter uma ideia, é, é, é, é, vocês podem buscar esses livros aí, qualquer livraria, né? é um tema muito discutido em vários países do mundo. Tá? Pode passar? Pode passar? É, nós temos internamente vários tipos de inteligência. Talvez aqui você se identifique, pessoal, com uma que é... Não, isso aqui é mais a minha cara. Por exemplo, interpessoal, entender o sentimento e a motivação das pessoas. Aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, trabalha a inteligência interpessoal para caramba. né Corporal, sinestésica, coordenar sua mente com o seu corpo. As pessoas na área de esportes, o tempo inteiro em relação a isso. Linguística, palavras certas para se expressar, os bons professores, os bons oradores... Intrapessoal, entender a si mesmo, entender o que sente, o que quer. Opa, a intrapessoal já é um começo de olhar para dentro. Beleza. Espacial, aquela pessoa que consegue ver o mundo em 3D, os arquitetos, as pessoas que trabalham com design, tem isso. Naturalista, entender os seres vivos, a natureza, as pessoas que adoram bicho, natureza. Musical, quando vem um som da sua infância, às vezes você está andando na rua, escuta uma música que você não escutava nos anos 80, cara. teu então, sério, opa, Volta. É, lógico, matemática, pessoas que gostam de números e tal, a inteligência espiritual também está aqui na existencial. Questionar o porquê vivemos e porquê morremos. Porque você vai morrer um dia. Então, e, e repara que a existencial está muito aqui, ó, com a intrapessoal em algum momento. Agora... Todos nós temos, esse, esse, a grande sacada é, você tem essas inteligências, só que algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Né? Algumas pessoas têm isso mais potencializado e tem pessoas que não têm nenhum, em relação estão com uma atrofia da inteligência espiritual. Isso existe também. passa é? Então, nós temos aí o lado esquerdo do cérebro, né? que é o que você pensa e tal, a sua parte intelectual, o lado direito, que é a questão do que você sente, dos seus sentimentos, e a inteligência espiritual é o capital espiritual, é o que faz o, a balança e que está dentro de você também. A questão é que, tirando as religiões mais próximas ao espiritismo ou ao espiritualismo, ou as doutrinas esotéricas, seja o nome que for, né? aí sim isso aqui é comentado, mas na realidade... É, da sociedade em geral, das escolas, do ambiente corporativo, é muito falado dessa aqui, ultimamente dessa aqui, mas muito pouco ainda dessa aqui. Né? O que eu proponho é o equilíbrio entre as três, tá? Até porque uma não vive sem a outra. Pode passar? Né? Temos aqui 12 princípios de inteligência espiritual, eu não vou ler tudo, porque esse material vai ficar com vocês mas, por exemplo, você ter uma autoconsciência, você ter compaixão, é, você ter uso positivo da diversidade, é, ter humildade, por exemplo. Então, tudo isso e ter um sentido de vocação, são princípios onde você estaria trabalhando, desenvolvendo a sua inteligência espiritual. Pode passar. É. Quem não tem inteligência espiritual, atenção, não se conhece. Não sabe seus pontos fortes nem seus pontos críticos. Também se te perguntarem, você não vai saber dizer porque você não conversa contigo mesmo, então. Não conhece as necessidades alheias, não se coloca no lugar do outro. Nunca, nunca se colocou. Não exercita empatia e humildade. Para você isso não importa. Ó, os robôs podem ter isso, o ser humano não, né? E os robôs já estão, o Google já está começando a dizer que tem consciência. Leram sobre isso aqui dias atrás aí? O um engenheiro que foi demitido porque falou isso? Enfim, não sabe perdoar. Perdão para você é difícil. Cultiva ressentimentos, vai cultivando que você vai ficar doente. Acumula doenças psicossomáticas, claro, não sabe perdoar, cultiva ressentimento. Tem problemas de comunicação, desenvolve relacionamentos pouco duradouros e verdadeiros. Você não está sendo inteligente com você, não é nem com a sua espiritualidade. Consequentemente, com a sua espiritualidade e com a sua missão na Terra, caso você escolheu encarnar nesse planeta. Corajoso você, passa corajosa também, vindo na Terra. E aí, você tem muita fantasia em relação a isso? Você fica fantasiando essas coisas? Hã? É você, por você não saber disso, você não tem ideia nem de que você é, então você tem uma fantasia em relação à sua própria consciência, pode passar? Ao mesmo tempo, muitas pessoas passam por um vazio existencial e têm vontade de fazer aquele suicídio que eu comentei, que é muito comum. Né? Esse cara aqui, era um jornalista desempregado nos Estados Unidos, na década de 40, e ele resolveu fazer uma foto para ganhar um prêmio. E a foto foi ele tirar a foto mesmo dele se atirando. Ele ganhou o um prêmio e conseguiu o um emprego. Né? Passa. É. Muito. Pode passar. É, quando o teu cérebro, quando você está relativamente normal, porque normal ninguém está mais, tá? Esquece isso. E quando você está em depressão, hoje, a neurociência já consegue mostrar por tecnologia o que, que acontece chapando o teu cérebro quando você está deprimido. Olha só a diferença da radiografia do cérebro. Pode passar. Olha a diferença do antes e o depois que você faz uma prática meditativa ou reflexiva ou de conexão, como você acabou de fazer aqui agora comigo. Tem algumas pequenas variações aí. Porque o cérebro, ele é neuroplástico. E ele está entendendo que, na verdade, você está falando com ele, e ele finalmente, oi, que bom que você está falando comigo, hein? Eu estou aqui desde que eu nasci, você não fala comigo? Antes, e, isso aqui não tem, ah, Cadê a religião aqui? Tem macumba aqui? Tem uma coisa de macumba, estão vendo? Macumba, não tem macumba, tem vela na mesa, não. Isso é ciência. Isso é ciência. Antes, depois. Passa, querido. tá com o dedo já? Já, tô, daqui a pouco vai cair teu dedo, né? É. Aqui é um pouco do nosso cérebro, das partes principais, o cerebelo, o lobo temporal, o lobo frontal. Eu não vou entrar muito nisso, mas o ponto de Deus. É aqui que eu quero falar. Ou seja, dentro do teu cérebro, esse ponto de Deus, que o meu amigo ali já comentou, que já deve ter estudado, vocês dois com isso com certeza, aqui dentro né, há micro e mini, mini, mini, micro cristais de um poder extraordinário que faz a conexão com, provavelmente, até com outras dimensões desconhecidas da matéria. Quem viu a palestra aqui do Paulo Fructuoso, sabe o que eu estou querendo dizer sobre dimensões além da matéria, da vida extrafísica, que hoje não tem mais dizer que isso não existe. Ah, isso não existe. Então, não é? hoje não tem mais. O cara provou aqui. As pesquisas do frei Luiz estão muito mais avançadas do que vocês pensam. Então, é, é, o ponto de Deus do cérebro é essa grande conexão. Pode passar? É, é, quem acredita, eu mostrei ali, né, Aqui abrindo um pouco, né, é, olha que, que interessante, essa é a visão do lado direito do cérebro, né, aqui no lobo temporal, as emoções religiosas, o lobo temporal é, com aspectos emocionais de experiência religiosa, quando você tem uma parada de fé aqui, o teu lobo temporal está sendo trabalhado, quando você vê uma imagem sagrada, né? e que favorece a prece a meditação, o seu cerebelo está sendo, o cerebelo está sendo trabalhado, é, quando você é, tem a reação a, a linguagens, a, a cantos, por exemplo, né? é, aqui está sendo trabalhado, é, e a unidade cósmica, quando o lobo parietal, que fica aqui em cima, se acalma, a pessoa pode sentir como se estivesse fundida com o universo. Por isso que quando você está em estados meditativos muito fortes, ou estados é, de quase de não consciência, muitas vezes parece que você realmente sai do corpo e você começa a se expandir. O Gasparetto me dizia que a mediunidade dele era tão sensível que havia uma expansão da... Ele, sentia, ele não sentia pequeno, ele sentia grande. E, por sentir grande, ele tinha contato com outras energias que, assim, seguiam a ele. E, por isso, ele incorporava lá Van Gogh, é, Picasso e outros. Né? É, e foi pesquisado no mundo inteiro. Né? Então, é, é, é muito importante esse, esse slide aqui. E o próximo estou né? dando uma acelerada porque eu quero ouvir vocês também, né? é, de impactos disso no cérebro, como existe essa conexão entre a, a, a espiritualidade, a religiosidade, né? é, melhorando a nossa relação com nossos aspectos energéticos que vivemos e com o outro também. Né? Tudo isso está correlacionado. Tá? Pode passar. É, então, estamos indo para o o final daqui a pouco porque você precisa buscar sua inteligência espiritual para ter uma vida mais leve pode passar primeiro ter a busca do sentido da vida qual é o sentido da sua vida alguém já parou para se perguntar essa pergunta são as perguntas universais quem eu, quem eu da onde eu vim quem eu sou e para onde vou qual é o sentido disso aqui isso tem que ter um sentido e tem mas você já se conectou com esse sentido? Já teve a coragem de fazer essa pergunta? Pode passar. Capacidade de religação. Você consegue fazer essa capacidade? Em que nível, em que ritmo, em que momento e de que forma e com qual disciplina? Porque a gente é meio disciplinado em relação a isso. Como é que você se religa? Através de oração, através de meditação, através de uma prática religiosa? Eu não tenho, eu tô, tô, eu não tenho as respostas, vocês é que sabem. Só estou fazendo as perguntas aqui. Pode passar? Você é grato por estar vivo? É grato por estar encarnado nesse momento, enfrentando tudo que você está enfrentando? Por mais que seja difícil, você está enxergando, né? você tem duas pernas, dois braços. Tem gente que está internada agora no hospital, que queria estar tá aqui e não pode. Qual é a tua gratidão? Qual é o nível de gratidão que você exala para o universo? O universo tem que te escutar, você tem que falar com ele. Ele fala com a gente, a gente que não fala com ele. Então fica uma mão, não, fica uma mão aí com o circuito Então, expressar gratidão diariamente faz muito bem para as células do seu corpo e para o teu cérebro. E, consequentemente, para a tua saúde mental. Próximo. Em que frequência você medita? Uma vez por semana, 10 minutos por dia. Se você conseguir fazer 10 minutos por dia, no final de uma semana você tem 70 minutos. Poxa, 70 minutos para quem não fazia nada, já é muito bom, né? Então é o seguinte, meditação também. Agora está tendo um modismo de meditação aí nas empresas e tal, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas meditação, pode passar. Perdão e auto-perdão já falei sobre isso, se perdoar também, você é falível, você é frágil, você erra pra caramba, você não é estudo que você acha que você é, não, então, alto perdão também, perdão e alto perdão passa, ironia e humor, as pessoas espiritualizadas, elas são engraçadas, elas têm humor, elas têm alegria, aqui, ó, Moisés, para com isso, toma banho, quer dizer, Moisés desde pequeno lá, abrindo o mar, hã? hã? É, ah, o, vocês liberaram o Beto Endorfina agora, vocês riram, deram uma risada, Ó, liberou, isso é importante, passa. Parece a minha gata, uma delas. É, tem gente que não consegue ficar nesse estado, tá? tem gente que acha que isso é pecado, não fazer nada é pecado, como é que eu vou pagar a conta, o boleto chegou e eu estou aqui deitado, não é isso, vocês pensam? É perda de tempo, é minha vida acabou, o BOF não responde, tudo isso. Do, mas não fazer nada é muito bom. E quem está falando isso não sou eu, cara. Tem um cara chamado Domênico Demásico que escreveu um livro maravilhoso, chamado Osso Criativo. Leia esse livro, vocês vão, dizer, vocês vão entender. Não é? Você. Para! A, a gente está numa sociedade fast food. Tem que ter slow food. Para! A gente não consegue parar. Próximo. Tem que ter um limite. Espiritualmente falando, você tem que ter o sentido de limite das coisas. Né? Saber que você não vai consegue chegar em todos os lugares. É bom. Humildade na veia. Pode passar? Capacidade de distanciar-se. Isso é uma outra característica da inteligência espiritual. Você está é, você no calçadão. Você não está lá na praia. Você não está no mar lá. A onda está lá, mas você está andando, você tá vendo a onda, mas você não é a onda. Você não está nessa loucura social, cultural, energética. Você está só no calçadão vendo. Porque você tem capacidade de se distanciar. Você, isso não é comigo. Ah, não sei o quê, mas isso não é comigo. Ó, isso não é meu. Eu sou meu, isso não é meu. Ó, se afasta disso. Porque quanto mais você envolve em coisas que você não sabe mas fica essa geleia energética que muitas vezes a gente leva para casa. E muitas vezes você passa mal, não sabe por quê, você vai no médico, o médico faz todos os exames e não descobre nada. E hoje em dia o médico está ferrado com a gente, né? porque a gente pesquisa na internet antes, que pode ser e já chega com ele com o diagnóstico. Né? Mas você não tem nada, e aí? O cara te levou não tem nada. Como assim não tem nada? Ah, mas eu estou com dor, meu coração, não sei o quê. Então, até onde o seu corpo já está falando contigo, até onde a tua saúde mental já está afetada e energeticamente está manifestando no corpo. Não tem jeito isso. Isso é metafísica do corpo. Hã? Passa. E ter a capacidade. Um, dois e três. Esse coelho é esperto, hein? Ter a capacidade de se assombrar. Como vocês tiveram agora. Pô, onde é que esse cara, esse careca, tirou isso da onde? não sei, não lembro, sou aquariano, sou desmemoreado, não vou lembrar aqui agora, sou do aquário, até cá, totalmente aquário, né para trazer esse tema tem que ser aquário, né? então, é, capacidade de se assombrar, é aquela história do pôr do sol, não é ficar batendo palma na Ipanema, maconhado, batendo pôr do pô, sol, não, como eles ficam lá, ê, pôr do sol, todo mundo maconha, não isso não, é, é, é o pôr do sol, é, é, pô, eu estou vendo isso aqui, cara, Olha, a energia, inclusive, para se conectar com a energia do sol. Então, ter essa capacidade de assombra é muito bom. Pode passar. É? E ter o equilíbrio interior. Tentar estar sempre no seu eixo interno. A busca do seu eixo interno. É? Então, o que eu aprendi na estrada, ou pelo menos até agora? É? O que eu aprendi nessa estrada? Eu vou falar sete passos do que eu aprendi na estrada. Faço um exercício e a gente abre para o debate. Pode passar. Isso aqui sou eu, ou, ou cada um de nós. Né? Tentando alcançar um mestre interior ou uma sabedoria interior. Ou a Deus, ou a maior consciência, ou a superconsciência. Mas isso acho que é a jornada do ser humano. Né? Da gente tentar é, alcançar o melhor de nós aqui na Terra. Pelo menos os mais conscientes. Ou os mais despertos, né? Porque a maioria está dormindo. A maioria não acordou, passa, então, isso aqui é lavra minha mesmo, né? é o fato de você se achar superior, melhor do que os outros e achar que aqueles que não estão no mesmo nível que você de entendimento e conhecimento, podem ser menosprezados, tipo, fulano evangélico, eu sou católico, pô, mas, ainda bem que eu sou católico, e não tenho Silas Malafaia na minha cabeça. É, fulano é macumbeiro, o outro é do candomblé, e daí? Que daí? O que importa no tribunal divino, cósmico, é o que você faz ou deixou de fazer com você. E depois com o outro. É isso que você vai ser lá em algum dia, se é que vai ser mesmo cobrado. Então, para de se comparar. Cada um está onde tem que estar. Mas eu demorei para aprender isso, está em muito na cabeça. Tentar doutrinar alguém, convencer alguém daquilo que você acredita ou prática dentro da tua espiritualidade. Meu centro é melhor que o teu. Por quê? Porque lá vem o guia, blá blá blá blá blá. blá. Mas, peraí, mas não, não, é melhor, você tem que ir lá porque o seu tá, você está errada. A espiritualidade é algo solitário, dentro do tempo de cada um, de acordo com a busca e interesse. Ninguém tem o direito, ninguém, de tentar impor a sua verdade, os seus conceitos, as suas experiências. Você pode comentar mas é o livre-arbítrio daquela pessoa que vai levar ela ao destino kármico dela, ou energético dela. Não é seu, você está cheio de problema aí dentro para resolver. Todo mundo está cheio de problema aqui? Então, essa é história do outro nadador de plantão, saco, né? Terceiro. Esperar que seres mais evoluídos, guias, mentores, anjos da guarda, façam tudo por nós ou que eles nos digam de alguma forma o que devemos fazer. O caminho é justamente você elevar a sua vibração para que você possa se conectar com eles através de mensagens de sonhos lúcidos ou sonhos é, do inconsciente, canalizações, alguma viagem astral, intuição, insights, desdobramentos. De novo, a responsabilidade é sua. Não delegue. Tem teu anjo da guarda já está estressado. Está ocupado agora. Tem muita coisa para ir fazer. Para ficar olhando você ficar chorando na cama. Ah, ele vai dizer: liga Netflix que eu vou embora. Às vezes eu acho que ele tira férias da gente. Às vezes eu tenho essa impressão que ele vai embora e vai mesmo. Né? Vocês estão rindo? Mas é por aí. Posso. É, é sério? É. Muitos acham que. Se... Essa aqui eu não ia escrever, não, mas. Muitos acham que ser espiritualizado é o mesmo que simplesmente se isolar do mundo ficar ausente. Isso eu engano, é um engano muito comum. Quando você pretende seguir o caminho da luz, você terá que deixar muitos vícios para trás, como, por exemplo, não fazer julgamento sobre o outro, parar de criticar, condenar, menosprezar alguém por razões diversas e tal. É, é, é, é, enfim, você não é o santo, você é o santo pau -oco. Você não vai ter que se isolar, não tem como a gente se isolar com a internet, gente, com o zap. Depois que inventaram essa desgraça, você não está mais isolado, reparou isso? Você é localizado. Hã? então, cuidado com essa palavra, espiritualizada, se isolar, mandando energia, tem gente que pegou um sítio, não sei aonde, fica lá mandando amor para o mundo, amor para o mundo, amor para o mundo, aí passa uma criança pedindo, tia me dá três reais, é o Estado que tem que dar, não, mas são, não, não, não, azar, azar, não vai, vai, sai daqui, está sujo, quantos vocês conhecem que falam que estão com guia das galáxias, <risos> mas que na verdade o dia a dia daquela pessoa demonstra que ela não está numa uma inteligência espiritual. Ela está vivendo uma, uma neurose talvez que ela mesmo criou. Passa. Não saber perdoar, mesmo que alguém tenha feito a você coisas horríveis, e tem gente por é preciso esquecer, seguir em frente e deixar tudo isso para trás. O fato de você não querer perdoar alguém, não é a pessoa que você vai punir. Essa punição vai cair sobre você mesmo. Você não é o um síndico do mundo. Você ganhou o prêmio de síndico do mundo. Que azar o seu ser síndico da Terra, hein? Podia ser de Urano. Mas para na Terra, encarnada aqui no Brasil. Com o Lula daqui a pouco aí fora. Então, passa. Outro erro muito comum é comparar sua evolução espiritual com a evolução das outras pessoas. Você vai é vaidade. Isso vaidade. Espiritualidade não é competição para saber quem chega primeiro. Ou quem consegue ter as melhores intuições, melhores insights, ou qualquer outra comparação. Não, não é. Cada um está em seu momento. Pode passar? E finalizando, a espiritualidade não precisa transformar você em um guru, ou ter milhares de seguidores, ou ter aprovação de alguém. Isso é um compromisso com você mesmo e que sou eu superior. Aproveite a sua estadia aqui na Terra para vivenciar uma experiência humana. Isso é uma experiência. Ela tem começo, meio e recomeço. É a boa nova do Evangelho. A boa nova é que não acaba. Que todos nós somos eternos. A consciência vai continuar além da matéria. Isso é para se alegrar. Porém, aumenta a sua responsabilidade. Já que vai continuar e você se troncha eternamente, né? Você é de cada um. Ter essa, essa, essa responsabilidade pode passar, querida. E só para deixar muito claro, da nossa pequenez né, em relação a tudo isso. A Terra está no sistema solar, que está num bairro estelar, que está na Via Láctea, que está num grupo galáctico local, que está num supergrupo local, de super, super... E o universo observável é tudo isso aqui, onde a gente nem aparece direito. Ou seja, nós ainda estamos numa... nós somos uma espécie... A humanidade... Sabe o pré-jardim? Tem, tem, tem o doutorado, o mestrado, não é isso? A graduação, é, o pós-doutorado, o doutorado, o mestrado, a graduação, o ensino médio, é, o jardim da infância e o pré-jardim. Ensino básico, eu acho que a humanidade está no pré-jardim ainda. E olha lá. O pré-jardim tanto que você a tia tem que levar para a merenda. Leva a merenda e para trocar a fralda. Dentro dessa realidade, sim. E, e o que a gente pode fazer no pé jardim, pessoal? Sentar e aprender, ou se divertir, ou brincar, ou ter mais alegria nessa história aqui. Também está faltando mais isso, sabe? O mundo está muito pesado, não seja mais um peso para o mundo. Hã? E, agora, antes de abrir para, para as perguntas, é a última dinâmica, né? é muito rápida essa. Então, o que eu gostaria de pedir nesse momento, já que a gente falou muito dessa busca interna, né? eu gostaria que nesse momento vocês... Né? E olha que eu estou cravado aqui no horário, né? Estou né? disciplinado aqui. Então, que ao fechar os olhos, nesse momento, de novo você se imaginasse andando por uma, uma região muito bonita, muito florida e você, nesse andar, você vê alguns bichos andando com você, pode ser bichos que você, nessa hora tem gente que visualiza qualquer tipo de bicho, mas um bicho que você goste, por exemplo, mas que esses bichos estão andando contigo, te acompanhando nesse, nesse, nesse passo, nessa caminhada. É um local muito bonito, um local muito agradável. Você se sente muito bem. E esses bichos com você. Pode ser mais de um bicho. Esses bichos vão acompanhar a sua trajetória, o seu andar, até que você se depara num lago. Um lago de águas claras, límpidas, cristalinas, de uma luz azulada e radiante nesse lago. E você, então, resolve entrar nesse lago, tira um pouco a sua roupa, fique bem à vontade, você mergulha nesse lago. É um lago sereno, é um dia lindo, agradável nesse ambiente. Você, nesse lago mergulha, nada um pouco, sente um pouco a água, olha que confortante, olha que reconfortante essa sua jornada nesse lago, e os bichos ficam te olhando apenas. Nesse momento, você se levanta, sai do lago e percebe uma roupa nova, da cor que você achar melhor. Uma roupa qualquer, mas que para você achou essa roupa tão bonita que você resolve deixar a sua roupa antiga e coloca a sua roupa nova. E com essa roupa nova você se sente muito confortável, porque além de ela ser uma roupa bonita, ela lhe dá muito acolhimento. Subitamente, você percebe a chegada de uma pessoa que para você é uma pessoa muito querida, que pode ser, na imagem de um mestre, de um guru, de um sábio, de um mentor espiritual, de um pai, de alguém que você admire, mas que exale sabedoria, amor e respeito a você. Ele olha para você e sorri, você olha para ele e sorri. Vocês se abraçam e vocês se sentem, sem uma palavra, juntos, integrados, felizes. Esse homem ou essa mulher, esse ser que lhe foi idealizado e que surgiu agora nessa experiência para você, ele se afasta. Com um sorriso. E você não se sente triste porque ele está indo embora. Porque você sabe que esse ser, de alguma forma, está sempre com você. Lhe dando melhores percepções sobre a vida. Lhe dando mais propostas boas da existência, lidando norte, lidando fé, lidando equilíbrio. E por mais que esse ser vá embora, ele fica com você no seu coração, na sua mente, para que, de fato, nessa tarde, você tenha. Entrado nesse ambiente, viver essa experiência e saído melhor do que entrou. Obrigado, gente. Muito obrigado. Gratidão. Eduardo e obrigado aí pela oportunidade o mestre comentou no início que na época que tinha cabelo e é, foi muito interessante ver encontro eu, eu via com meu pai que os ETs não tem cabelo e quanto mais peludo é pré-história então a falta de cabelo já é um prenúncio que nós estamos na última encarnação então parabenizo você <risos> e a mim também e o meu irmão, o Coronel Ivan, eu acho que ainda tem umas duas encarnações, porque o cabelo dele começa na testa. O pior é você ficar revoltado em uma época da vida. Revoltado não, eu acho que a gente pode fazer mudanças, né? E eu botei uma prótese capilar que eu pareci dez anos mais novo, mas, infelizmente, também fiquei semelhante ao Zacarias. E aí eu, eu resolvi é reconhecer que eu sou ET mesmo e vou ficar como ET mesmo, porque eu me sinto muito melhor nessa... Né? É, graças a minha namorada. Minha namorada quase arrancou. Ela ia arrancar. No, numa tarde, ela ia arrancar. Eu estava comendo a pizza na casa dela, ela ia tirar. Ela está aqui. Ela pode contar. Cont cont é. o, o preço é caríssimo, mestre. O preço... Aí eu, eu é, melhor <risos> é melhor comprar livro. É melhor comprar livro. Pois não? Eu queria só comentar essa última... Esse último exercício aí foi muito importante para mim. É, eu senti a presença do meu pai, que já foi há muito tempo, e a mensagem que ele deixou para mim foi eu estou sempre com você porque eu vivo também nas suas células. E nas células do seu coração, principalmente. Então foi muito emocionante. Muito obrigada. Mesmo. podemos? Coronel? Vamos. Bem, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de te rever. Já sabia que conhecia você e descobri que era do Gaspareto. Então somos colegas há muito tempo. Estamos na busca. agora no final do exercício eu senti plenamente calunga gaspa e toda a falange que a gente estudou lá todo o estudo que foi feito durante sete anos né Sete anos que, foi para mim, foi uma bênção que eu recebi justamente o, a oportunidade de aliar meus conhecimentos de psicóloga, uhum. que eu não concordava uhum. com muita coisa, Nem eu. e com a parte do espiritismo também. Uhum. E ele não é considerado salvador, mas é um grande amigo. E Calunga, eternamente, está sempre comigo, inclusive nos meus atendimentos. Tenho certeza que não sou eu que faço. Eu sou um instrumento. Muito obrigada por ter conhecido você. Obrigado, eu que agradeço. E eu ter conhecido vocês. E eu ter conhecido vocês. Que tarde memorável, hein? É. Você está bem, você está muito bem acompanhada. Fique tranquilo. Todos nós estamos, né? Mais alguém, por favor? Oh, desculpa. Vai ser o último. É. Obrigado aí. Obrigado aí pela, pela pela oportunidade que me deu de assistir uma palestra das mais interessantes até agora que eu vi. Já assisti várias, né, o Ivan? Já promoveu várias palestras aqui, mas essa foi nós mais brilhantes que eu vi. Agora tem um detalhe interessante: eu participei de uma reunião grupo pela vida, né? Eu queria só dar um, de, um, um dado que se você tem conhecimento e que eles mostraram ali que naquele, eu, eu não, eu não entrei no grupo, né? Eu não me senti é, com com chance de entrar naquele grupo. É pessoal que que fica atendendo a pessoas que estão passando por dificuldade e, e, e querendo suicidar, essas coisas todas. Eles falaram que a cada quatro segundos no mundo uma pessoa se suicida. Nossa, impressionante esse número. Eu fiquei impressionado com esse número. É muito... Né? Não, não é divulgado, é, não é divulgado, é proibido. É, claro, proibido. é o seguinte, quando, às vezes, o metrô para e o trem... Muito, para, tem muito. É, a, a parada no metrô, que a gente fica chateado lá dentro... Tem muito suicídio, tá? muito é suicídio de metrô. Você não É. no metrô. É. Né? Pior quando você é paranormal, você não Você Eu não vou entrar nessa história, porque aí não temos tempo para isso é, eu gosto isso nós tiramos acabei que eu não tirei uma foto coronel está é, tá sendo tirada, vamos mandar essas fotos está sendo tirada alguma foto mas tem mas tem foto nossa foto minha falando tem ali tem ela tirou é pra, pra, eu vou botar aqui é, para quem quiser assim é, é, é, é, passar os meus dados né sim sim pois não Durante a pandemia, que todos falaram da, do número de mortes de Covid, mas a OMS e todas as outras organizações de saúde proibiram falar do número de, de suicídios, que, na realidade, foi muito maior do que o número de mortes por Covid. Muito maior. Muito maior. E, e outras doenças também, e, e, e também as mortes paralelas, que na verdade não foram contabilizadas né, em relação a isso, né, das pessoas que morreram em casa sem atendimento, quer dizer, é, realmente o, o plano espiritual teve muito trabalho, está tendo muito trabalho nesse período de resgate, pá, mas eu me coloco à disposição, coronel, para outros temas outras palestras, continuar essa palestra, continuar outras atividades. Nós podemos falar sobre uma área que eu gosto muito, da mediunidade clínica, que é uma questão que a gente, seria muito interessante trazer aqui, que é, uma, é um viés da mediunidade, que a gente trabalhava muito lá e não tem a ver também com... É, e outros temas também. Eu estou aberto aqui a voltar à casa, que é uma casa muito boa e tem uma energia de estudo mesmo, é uma coisa interessante aqui. Você conseguiu, aqui está tá uma energia muito boa para isso. Obrigado. Tá? Bom, eu, o Luiz foi muito feliz. Realmente foi uma das palestras é, que mais acrescentou é, para nós. Então, aquela pergunta inicial, a colocação inicial, que temos que sair daqui melhores do que entramos, pode todo mundo ir embora tranquilo, porque isso fatalmente aconteceu. Né? Porque a gama de colocações... É, fica até, não, não no sentido pejorativo, mas é, é pesado pela quantidade de ensinamentos que foram passados. Né? Foi uma hora e meia de, não digo coisas totalmente novas, mas de enfoque. E o mais importante disso, é, eu queria levar a você, é o quanto instigante é isso. Muitas pessoas custam acordar para ver o outro lado. Eu falava no outro dia com o meu pessoal, e essa busca até da, da divindade, né? Que a gente eu já fui, já falei isso aqui nesse auditório, já foi de várias religiões. Né, a que mais me tocou foi o budismo, que não é uma religião, que é uma filosofia de vida, né? Dalai Lama e seus ensinamentos, aqueles de Ponche todos, aquilo mexe muito conosco. E eu noto que nós temos uma necessidade de buscar a divindade. Porque é na divindade que está realmente a resposta, se é que tem, para nós termos vindo aqui permanecer e um dia partir para uma outra dimensão. E também cheguei a uma conclusão, e aí a minha idade me permite falar isso, talvez seja um dos mais velhos aqui dentro, é que eu não tenho que ter a preocupação exata de saber quem é Deus. Ele sabe quem eu sou. Isso, aí, isso não parece não, mas isso é profundo. Bastante. Porque a gente fica a vida inteira. A Deus é assim. Eu lembro que a minha primeira imagem de Deus foi um triângulo. Não sabia como definir Deus, me botaram um triângulo lá. Não sei se foi no Catecismo, mas onde é que foi. Eu só guardei essa também, porque nunca mais consegui formalizar outra. Já passei pela aquela ideia, eu sei que é uma energia. Né? Ainda hoje eu estava lendo. Chegou, a internet é uma desgraça, né, Paulo? Aí eu soube que a Via Láctea, para quem não sabe, fique sabendo, está começando a se chocar com a Andrômeta. É, vai levar 5 milhões. Não, é, é, não precisa dizer tudo, dá 4, <risos> pô, fica bom um com o meu mistério. São 4 um trilhões pô, de, de anos. Mas é, tá chegando. Eu, como estou com cabelo ainda, pode ser até que eu esteja por aqui na época. Né? É verdade, é verdade. Está <risos> livre, está livre. Eu estou livre. <risos> eu cheio de Bem, então, em suma é o seguinte, a, a palestra foi de uma riqueza muito grande, o Clube Militar é muito grato, e em nome do nosso presidente, em nome do clube, em nome de todos nós aqui, eu quero passar às suas mãos uma recordação desse momento, né e que ele possa se repetir. Quer tirar aqui? Se não tirar... Olha que lindo! Muito obrigado a todos. Gratidão. Obrigado a todos. É, meu telefone... De, tem, os meus slides, eles vão ficar disponíveis. É, isso é, é acesso ao público, Coronel? É. é, a, é Porque tem os meus dados... É porque, na verdade, a gente falou tanto, tem os meus dados no final dos slides... Para quem quiser entrar em contato comigo, eu vou dar meu telefone, meu zap, é, para eventuais palestras, encontros, debates. Eu, eu tenho uma agenda muito complicada, mas dá com antecedência, ela sabe disso, com, com planejamento, a gente consegue se organizar. Né? Então, o meu telefone é o 21 né? 99 886 1697. Eu, meu Facebook está lotado já, tô mas. Está bloqueado, é... tá bloqueado Coronel? Estou, segunda vez. Já. É? Então. <risos> Queimada <risos> Então, 21 99 886 16 97. Então, assim, contatos imediatos de primeiro, segundo e terceiro grau. Né? É, tem o meu LinkedIn também, que é o Alessandro Orofino, que às vezes eu, eu demonstro muitas coisas lá sobre saúde mental e neurociência. Né? É, se eu conseguir fazer com que vocês saíssem daqui provocados, que isso está conectado, neurociência, saúde mental e espiritualidade, eu cumpri hoje a minha missão. Tá? Repetiu o telefone. Missão cumprida? Ué, nós... 99-886-1697. Coronel, isso disse que é fácil gravar, não é? Você gosta de números, né? matemática, não é? Deve ser aquela inteligência. Deve ser inteligência. É. 99-886-1697. E estou à disposição para outros encontros, Coronel. Só agendar que eu venho aqui com outros temas que a casa achar pertinente. Tá? Só lembrando a todos aí. Que é quinta-feira que vem nós teremos uma edição do Clube de Oratória. E o, o nosso professor é de Oratória está prometendo novidades no Clube. Então, a, na quinta-feira que vem, dia 14, será Clube de Oratória. Que, estejam presentes. Muito obrigado a todos, mais uma vez.